Boa noite pessoal, eu vou fazer uma apresentação sucinta já que é a última palestra da noite o pessoal quer vazar, né? quer ir para casa, eu também e vou apresentar para vocês o Orthogon Blender que é um programa que eu desenvolvi na verdade não é um programa, é um addon. Ah, computação gráfica 3D gratuita e livre para saúde humana eu tentei fazer uma apresentação sem muito sangue porque é um programa que é utilizado para cirurgias faciais, então tem osso, sangue, artérias, etc e tal. Mas eu limpei tudo, então a pessoa mais sensível pode assistir sem problema nenhum. Bom, é, vou fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Cícero Moraes, sou 3D designer, especializado em reconstrução facial forense, em projeto e modelagem de próteses humanas, e, deixa eu só testar aqui, para ver se está funcionando. Bom, vou usar aqui mesmo. É, próteses humanas e veterinárias. E sou desenvolvedor de addons para Blender. Eu falo que eu sou desenvolvedor, entre parênteses, porque eu não me acho digno do termo desenvolvedor. Porque eu conheço muita gente que desenvolve muito bem, desenvolve de verdade, e estuda quase 24 horas por dia... E são grandes desenvolvedores. E tive a honra de colocar essa foto de uma campus party que eu, que eu palestrei em 2015, lá no México, em Jalisco, uh, em Guadalajara, e foi show de bola. Né? Desde 2014 eu palestro aqui, e sempre é uma honra imensuravelmente grande. Não, mas não tem problema. Não, tranquilo. Opa! Ah, beleza. Maravilha, agora posso... Agora sou livre, I'm free. Bom, o que é o Orthogon Blender? O Orthogon Blender nada mais é do que um add-on para o planejamento de cirurgia ortognática. No entanto, o termo cirurgia ortognática é uma coisa muito específica. Poucas pessoas conhecem. E quando a gente começou a desenvolver, em 2014, mais ou menos quando eu palestrei na, na primeira Campus Party, é, era só para isso. Só que a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo e acabou sendo utilizado em outros meios, em outros campos. E eu vou explicar para vocês, tentar explicar o que, que ele faz, não só no contexto da cirurgia ortognática e para onde ele foi. Né? Bem, qual que é o papel do Orthogon Blender? Basicamente é expandir a, usa, a usabilidade com novas ferramentas. Expandir a usabilidade do Blender. Apesar do Blender ser um programa muito amplo e fazer muitas coisas, ele também não faz muitas coisas. Ele não faz muitas coisas mais do que as coisas que ele faz. Né? Então a gente permitiu que ele fizesse mais coisas. Fazer parte do trabalho automaticamente ou semi-automaticamente. Ou seja, a gente criou ferramentas que faziam o trabalho pelo, o, pelo utilizador. Evitar o uso equivocado das ferramentas. Eu vou ilustrar para vocês o que, que é o uso equivocado das ferramentas. Hoje eu estava lá no hotel e de repente, do nada, estava tranquilo indo tomar o café. Do nada uma moça soltou o walkie-talkie dela e saiu correndo igual uma louca. Por quê? Porque tinha uma criança que estava subindo o corrimão da escada, que estava a 3 metros de altura, a criança ia se esborrachar no chão. Então, ela largou, instintivamente, correu e salvou a criança. Os usuários de alguns programas de computador são a mesma coisa que crianças. Eles fazem caquinha. Mas não é porque eles fazem caquinha porque querem. Por exemplo, se a gente pegar as crianças, elas não, não se colocam em risco porque querem, elas simplesmente estão utilizando o espaço, o tempo né, e to todas as possibilidades que elas têm e muitas vezes elas podem morrer com isso. O usuário de um programa é a mesma coisa, ele é uma criança, ele não conhece aquele, né, aquele sistema. E o Orthogon Blender ele criou travas de segurança para evitar caquinha de usuário, né? Nunca é suficiente, mas é um número considerável. E orientado à impressão 3D. O Orthogon Blender é orientado à impressão 3D. E vocês vão, vão entender por que, que é importante a impressão 3D. Bom, quais, quais que são as diferenças em relação ao Blender nativo? Primeira coisa, o Blender nativo, que é um puta... Pode falar palavrão aqui? Pode? Pode? que é um puta programa, ele não oferece fotogrametria. Ele não oferece. O Orthogon Blender oferece. Ele não oferece reconstrução de tomografias computadorizadas. O Orthogon Blender sim. Ele não oferece ferramentas de corte. Só que assim, ele oferece, mas não oferece como as nossas. Que faz um corte e fecha a malha. Impressão 3D. Ferramentas de cefalometria. Você coloca alguns pontos e ele calcula para você se a pessoa tem alguma deformação facial. Eu tenho uma deformação facial. A minha maxila não cresceu o suficiente, eu tenho uma de, uma deficiência de crescimento de maxila e o meu, a minha mandíbula cresceu bastante. Tecnicamente eu teria que fazer uma cirurgia ortognática. Mas eu casei, né? Então não vou fazer cirurgia nenhuma. Chupa a sexta série. Ferramentas de correção de malhas. O, que, que, são, o que, que são essas ferramentas de correção de malha? Correção para impressão 3D. A impressão 3D não é uma coisa trivial e não é uma coisa a ser desconsiderada. Por quê? Porque além da possibilidade de você imprimir em 3D, quando você fecha uma malha e a malha é saudável, você pode fazer cálculos volumétricos dessa malha. Ou seja... Você pode fazer comparações de pré, pós-cirúrgico, pós-cirúrgico digital versus pós-cirúrgico real, sem ter problema de erro de cálculo. Por isso é importante ser orientado à impressão 3D. Não necessariamente por conta da impressão 3D, mas por todo o sistema que envolve essa realidade. Organização de arquivos e travas de segurança. O que, que é essa organização de arquivos? Bem, eu ministro aulas desde 2000, sei lá, 2002, 2001. Desde 2001. E eu percebi que muita gente que vai fazer os cursos, às vezes tem um conhecimento de uma informática avançada, mas não sabe onde salvou os arquivos. Aí você pega, vamos usar como referência, três sistemas operacionais, Linux, Mac e Windows. Cada sistema tem a sua própria forma de salvar os arquivos. E em todos os sistemas o usuário acha que sabe onde salvou o arquivo, mas no fim, depois de seis meses, não consegue achar nada. É uma coisa simples, idiota, imbecil, mas que ninguém sabe onde salvou depois de um, dois, três anos. O nosso sistema, ele cria uma forma de salvar os arquivos padronizada. Ou seja, quando você começa a trabalhar, ele já salva, num diretório padronizado, ele sabe que salvou lá, e ele até avisa para você que ele salvou lá. Né? Além disso, tem as travas de segurança, que são aquelas travas que eu comentei antes, da criança que está andando no corrimão, isso não vai acontecer, porque vai ter o corrimão, e se tiver 3 metros de profundidade... Vai ter uma, uma, uma plataforma que se a criança cair, ela vai rolar, talvez se machuque um pouquinho, mas não vai morrer. Né? Esse é o objetivo do programa. Então ele tem essa coisa de meio que saber o que, que o usuário vai fazer e se precaver dos erros do usuário. Que não é culpa dele. Né? Beleza. Tutoriais. Isso que dá fazer no último dia... Né, deixar para o último dia. Ó. Sabia que tinha um erro. É, nós temos tutoriais disponíveis. Tutoriais disponíveis. Disponíveis. Para o Windows, Mac e Linux. Ou seja, o sistema roda nos três sistemas operacionais. Roda no Mac. Por quê? Porque o Mac é o sistema que o pessoal da área da saúde mais utiliza. É impressionante. O pessoal é da área da saúde. A chance de ter um Mac é gigantesca. Roda no Windows, porque é o sistema que, né, mais popular. Mas, geralmente, o Windows é muito lento. A culpa não é nossa. Eu compilo no Windows, compilo no Mac compilo no, no, no Linux. No Linux é mais rápido, depois é no Mac, um pouquinho menos assim, rápido. E o, o, o, o Windows é muito mais lento. Mas, funciona. Certo? Então, funciona nos três. Só que tem uma coisa, no Windows, a partir do Windows 8, para funcionar bonitinho, no Mac, a partir do Sierra, e no Linux, ele roda no Ubuntu 18.04. Beleza. E agora eu vou falar de fotogrametria. Pessoal, o que, que é a fotogrametria? Grosso modo, fotogrametria é escaneamento 3D a partir de fotos. Você tira várias fotos de um objeto e transforma aquilo em 3D. Ah, posso tirar com o meu celular? Pode. Ah, mas o meu celular é um, sei lá, um iPhone 6. Funciona. Ah, é um Nokia 2004. Funciona. Funciona muito bem. Qualquer porcaria de celular que seja menos de 17 anos atrás, vai funcionar bem. Ok? Só que você tem que fazer fotos que sejam bem iluminadas e o número suficiente para fazer a reconstrução. Esse tipo de, de, de tecnologia é muito importante para você manter, é, não apenas para você criar, não apenas uma documentação de uma face, não apenas para você reconstruir peças pequenas como peças grandes. Nós já reconstruímos uma cidade inteira utilizando essa tecnologia. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Bom, aqui nós temos um exemplo de fotogrametria. E aí, eu vou explicar uma coisa para vocês. Muita gente deve estar pensando assim, ah, mas tem o foto scan, tem 1, 2, 3, não sei das quantas, tem tal programa. O que esse que aí é diferente dos outros? Esse aqui é diferente pelo seguinte, aqui nós temos uma reconstrução 3D por fotogrametria, sou eu, né? Vocês já se assustaram e viram que sou eu. Essa aqui é a reconstrução padrão. Mas o nosso programa, o Edom, ele faz um tratamento na malha e reconstrói isso aqui. Olha a barbítia aqui embaixo. Olha os detalhes do relevo da face, inclusive dos cílios. Por que, que isso foi feito? Só para dizer que o programa é melhor que os outros, que tem mais detalhes, etc e tal? Não. Foi em cima de solicitações dos usuários. Essa reconstrução aqui, para a área da ortognática, que é a cirurgia, cujo a, a, qual foi desenvolvido o Orthogon Blender, já era boa. No entanto, muita gente que faz próteses faciais de vítimas de câncer, começaram a utilizar o Orthogon Blender. Como é que funciona uma prótese facial? Eu pego um câncer, tenho que arrancar uma órbita do, do ocular, né, um, um dos olhos, fico sem um dos olhos e, enfim... Preciso fazer uma reconstrução. Como que é feita a reconstrução? Espelhando o lado saudável para o outro lado. Fazendo uma pigmentação da pele. E reconstruindo aquela parte. Mais para frente vai aparecer um caso. Mas o fato é que originalmente o ortogon blender não era para isso. Não era para fazer reconstrução de vítimas de câncer. Mas muitos usuários começaram a procurar e a solicitar. E, em cima da solicitação a gente desenvolveu essa ferramenta. Aqui nós temos um exemplo, também é minha mão, porque para não ter problema legal, né, eu posso fazer 3D de tudo de mim. E vocês podem ver que isso aí não é uma textura, isso aí é a superfície de uma mão. Inclusive, você pode até fazer a impressão digital de uma pessoa, e imprimir a impressão digital de uma pessoa, com uma impressora de alta resolução que vai ficar igualzinha. Dependendo do sistema, você pode até ir lá e destravar um, um sistema por impressão digital. Beleza. Aqui nós temos um exemplo que ilustra... Eita, o que, que eu fiz aqui? Onde que é o laser? Aqui. Ó, aqui nós temos a questão da textura e da alta resolução. Isso aqui, se você imprimir em 3D, vai aparecer todos os detalhes, até os buraquinhos ali da barba da pessoa, da pele... E aqui nós temos a textura do rosto da pessoa. Aqui ele estava com a boca aberta, por quê? Porque é de uma é, cirurgia ortognática e aqui vai ser recortado e vai ser substituído pelos dentes da, da pessoa para ver a posição dos dentes. Beleza, aqui nós temos uma, é, um, um, graças ao Dr. Rodrigo Salazar, que cedeu as imagens, é um peruano, que trabalha com esses casos, uma pessoa maravilhosa, não só um profissional maravilhoso, mas uma pessoa maravilhosa, porque ajuda muitos indivíduos que têm esses problemas, que passam por esses problemas. Para vocês terem ideia, eu tive que serrilhar essa região, por quê? Porque muita gente não consegue visualizar vítimas que passam por esse problema aqui. Imagina você é, se deparar com uma pessoa que tem a falta de uma estrutura facial, certo? Certo? Além disso aqui, a pessoa não consegue falar direito muitas vezes. Por quê? Porque o ar, ele vaza. A pessoa não consegue conversar. Eles desenvolveram uma técnica para fazer uma fotogrametria facial, pegar a parte que está com a deformação, espelhar a parte saudável na deformação, pigmentar isso até pouco tempo atrás. Por quê? Porque hoje em dia, as impressoras 3D já estão começando a imprimir já na cor da pele do indivíduo. E também, não apenas na cor, mas na densidade da pele e na flexibilidade da pele. Ou seja, se tudo der certo e evoluir positivamente, futuramente nós vamos ter impressoras que imprimem já com esse resultado. Aqui foi feita uma intervenção manual, foi feita uma pigmentação manual. E a pessoa voltou a ter né, uma face que se ela sair na rua, ninguém vai notar ela. Né? Às vezes você não ser notado, é tudo o que você espera. Né? Muito melhor do que você, sei lá, se sentir constrangido por sair no meio dos outros. Mais uma coisa muito importante, pessoal. Não é importante reconstruir a face. Ah, a pessoa agora que ela tem a face, ela vai sair. Não é isso. O trabalho não se resume só em reconstruir a face. Tem todo um tratamento psicológico, uma preparação do paciente. E isso aqui é a pontinha do iceberg. O grande trabalho é feito pelos psicólogos e a equipe que prepara né, os ah, pacientes para poder retomar suas vidas com tranquilidade. Beleza. Reconstrução de tomografia computadorizada. O Orthogon Blender permite você setar onde está uma tomografia e ele automaticamente reconstrói tecido mole, que é pele, né? os ossos e os dentes. Além disso, ele permite que você recorte para fazer substituição, porque aqui, ó, aqui nós temos é, artefatos, certo? Aqui a gente cortou os artefatos e manteve só os dentes e... O oposto também funciona. Você pode manter onde tem só os dentes, sem as raízes, que são desnecessárias. E aí fundir os elementos. Além disso, nós desenvolvemos ferramentas automáticas e semi-automáticas que extraem só uma parte específica. Como aqui a gente vê a mandíbula que foi extraída. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um caso de verdade. Eu vou ser bonzinho e não vou colocar o sangue. Porque esse caso aqui é assustador. Mas não vai ter sangue, tá? Fiquem tranquilos. É, agradeço ao doutor Frederico Ionezac, do Hospital das Clínicas de São Paulo, que cedeu as imagens. E o que, que aconteceu? Uma senhora estava andando de bicicleta, caiu, bateu a mandíbula e quebrou essa mandíbula. Ela quebrou e ficou em três partes. Quebrou em duas partes e ficou em três né pedaços. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vocês olhando aqui, como está paradinho, está bonitinho. Não tem problema nenhum. Mas imagina você não poder morder as coisas, porque aqui está solto. Se ela mordesse, ia ficar o objeto e o osso ia ficar para baixo. E esses dois ossos aqui iam ir para cima. Deve doer um pouco, né? Bem, aí... Entra o Orthogon Blender. Como que ele funciona? O Orthogon Blender não resolve a vida totalmente. Ele simplesmente é uma ferramenta que auxilia o especialista, munido dos seus conhecimentos, a resolver um problema estrutural anatômico. O que, que o especialista fez? Ele olhou e falou assim, bom, quebrou em tal lugar, em tal lugar. Se eu mover esse osso para tal lugar, ele vai ficar encaixado. O que, que ele fez em 3D. Ele encaixou em 3D esse osso. Ele encaixou o osso e manteve fixo no local onde, mecanicamente, correspondia à estrutura anterior. Veja só. Olha que não tem mais separação aqui. Né? Ou seja, o conhecimento não foi o programa, foi o especialista. O programa é uma, refer... uma... um acessório. Depois que ele encaixou, ele falou assim, agora, como? Porque assim, uma coisa é você encaixar no 3D. O que, que ele vai fazer quando chegar à realidade? Como que ele vai montar aqueles ossos e encaixar bonitinho? Ele pensou assim, bom, eu vou criar aqui um guia, vou fazer um cálculo booleano. O que, que é um cálculo booleano? Não tem quando você faz um, sei lá, 2 menos 1 um e dá 1? Um? Isso é um cálculo matemático. Mas você pode fazer a mesma coisa com um elemento 3D. Você pode pegar uma mandíbula menos essa parte quadriculada e vai sobrar um elemento que retirou a intersecção. O que é retirar a intersecção? Vejam essa imagem. Antes, isso aqui era totalmente quadriculado. Aí o que ele fez? Ele fez... Esse quadriculado, menos a reentrância dos ossos. O que tinha de intersecção foi excluído. Tecnicamente, o que sobrou encaixa nos ossos. Entenderam? Beleza, então vamos voltar. Retroceder. Olha só, isso é bem interessante. Ossos quebrados e lascados. Pessoa sofrendo. Montou bonitinho em 3D e juntou os ossos para ficar rígido. Já, já, vocês vão entender por que, que ele teve que montar e deixar rígido. Aí ele pegou, colocou uma estrutura, que é um guia, e colocou esses macarrõezinhos. Estão vendo os macarrões em, em amarelos? Depois, ele pegou e fez o seguinte. Onde tinha o um macarrão, ele retirou. Ele fez uma boleana negativa. O que, que são esses macarrões? É onde entra o, um parafuso... Que ele vai colocar aquele objeto e vai parafusar. Infelizmente, eu não posso mostrar a imagem aqui, por questões legais e porque é assustador. Mas o que, que ele fez? Olha, olha que legal, isso aqui é o 3D. Isso aqui, alguém chuta o que, que é isso? O que, que é isso aí? Impressão 3D. Dessas peças, é uma impressão 3D. E se encaixa, olha que legal essas peças se encaixam, se encaixam, e lembra que eu falei para vocês que ele pegou e deixou rígido isso aqui? Por que, que ele deixou rígido e por que, que ele simplesmente não colocou no lugar e fez alguma mágica 3D? Porque não tem como, ele tinha que deixar rígido para ele gerar essa impressão 3D, para ele pegar essa placa, que é pré-construída e já tem as estruturas da mandíbula, dobrar. Se ele dobrasse em cima disso aqui, ia quebrar a placa. A placa não ia... as partes iam se mover. Ele teve que tornar um objeto rígido, imprimir em 3D, dobrar a placa. Aí vocês estão pensando, beleza, mas por que ele fez essa coisa ciano ali, azulzinho? Por quê? Pensa o seguinte... Quando ele pegou e abriu aqui na pessoa, isso aqui estava solto. Estava solto aqui, estava solto aqui no côndilo e estava solto aqui. Ele tinha que travar isso. Como que ele travou? Ele pegou esse objeto aqui, ó, em azul, que é isso aqui, impressa em 3D. Porque veja só, quando você imprime em 3D é o mesmo tamanho da realidade. Ele não precisa dessa peça aqui. Essa peça aqui em cima e essa aqui, essa aqui... Serviu para ele dobrar o que ele ia parafusar. Essa peça de baixo serve para ele pegar a canaleta, opa, aqui, pegar os pedaços dos ossos e colar aqui. Ó. Colar não, encaixar. Por quê? Ele vai pegar essa impressão 3D, vai pegar os pedaços dos ossos e quando ele colocar, vai encaixar certinho, igual a mão de vocês. Se vocês imprimirem a mão... Sabe quando vocês enfiam a mão na, na areia, depois você tira e coloca de novo? É a mesma coisa. É ridiculamente simples isso. E genial. Funciona. Eles pegaram, enfiaram a mão na areia digital, imprimiram e enfiaram a mão real na areia impressa material. Aí, por que, que tem esses buraquinhos aqui? Porque eles, o osso estava solto, eles tinham que parafusar o osso aonde se encaixava, depois que eles parafusaram os ossos, aí que eles conseguiram colocar essa placa que eles dobraram manualmente em cima do modelo 3D. Aí vocês estão pensando, mas por que eles fizeram isso em 3D? Por quê? Vocês já pensaram se eles fizessem isso na hora que eles abriram a pessoa, eles iam demorar muito tempo. Ou seja, eles já sabiam o que ia acontecer antes da cirurgia. Quando ele chegou lá, eles só pegaram os ossos, encaixaram, parafusaram, colocaram isso aqui, parafusaram, 3, 3, 3, desparafusaram a parte de baixo, tiraram, fecharam, deram os pontos. Pós-cirúrgico. É que vocês tinham que ver a parte do sangue, mas não vai rolar. O pós-cirúrgico é isso aqui, ó. isso aqui é a projeção que ele fez. Isso aqui é o pós-cirúrgico com a, a placa. Projeção, pós-cirúrgico com a placa. De graça. O programa é gratuito. Ele fez sozinho, utilizando o conhecimento dele e tendo o poder de retroceder, né, ir para o futuro e retroceder. Bom, esse é um caso. Tem muitos outros, infelizmente o tempo é pouco, esse aqui é um outro caso legal, que eu tive que colher poucos casos, né? Que é o seguinte, a pessoa quebrou o braço. Tem como você pegar o braço saudável da pessoa, fazer uma fotogrametria. Espelha esse, esse braço do outro lado, é só você espelhar, é muito simples. E aí você gera uma órtese. O que é órtese? É o gesso. Não tem o gesso que o pessoal usava antigamente? É a órtese. E você pode desenhar, é ridículo. Ridiculamente simples desenhar. Você vai, uma criança de 4 anos consegue fazer isso aí. Você pega o 3D, desenha em cima, transforma num objeto. Esse objeto você usa as técnicas de fotogrametria e gera uma órtese. Pode ser do braço, pode ser da perna, pode ser da cabeça, pode ser de qualquer lugar. Uma coisa interessante também. O Blender, originalmente, não trabalha com é, tomografias. O Orthogon Blender permitiu ao Blender se tornar um editor de Daikon. Você pode abrir a tomografia, você pode pintar, segmentar, fazer o que você quiser e salvar novamente como uma tomografia. Aqui nós temos uma tomografia aberta no Blender. Aí vocês devem estar pensando, tá, mas isso aqui está em 3D. Qual que é a diferença de uma tomografia para um objeto em 3D? É muito simples, uma perguntinha básica. Quem aqui já viu um holograma no cinema? Levanta a mão, por favor. Eu acredito que tem mais gente. Levanta a mão aí, pessoal. Pô, vocês, né? O que é um holograma? Não é um objeto em 3D, com uma volumetria, mas que você passa a mão e você não consegue pegar o objeto? E o que é uma pessoa? Se você passar a mão, você vai pegar na pessoa. A tomografia, o voxel data, é um holograma. Você tem tudo em 3D aqui, mas você não consegue pegar no negócio. Quando você gera uma malha 3D, você consegue... Assim, não é que você consegue pegar, mas você consegue imprimir em 3D. A tomografia, não. O Orthogon Blender permitiu ao Blender reconstruir o voxel data, que é o holograma. Que é muito útil para você ver pequenas estruturas e... Hoje, graças ao doutor a Alessandra e o Dr. Anderson, de São Paulo, também do Hospital das Clínicas, eles estão começando a utilizar essas ferramentas para fazer abordagem de cirurgias do cérebro. Eles até postaram alguns dias atrás, mas eu nem me atrevia a postar o que eles fizeram, porque eu não entendi. Eles usaram para alguma coisa. Ou para andar por um canal, ou para saber a parte que eles não podiam cortar. Usar um orthogon blender com essa tecnologia aqui. Tá? Então, é muito útil. E tem uma outra tecnologia que é bastante interessante. Porque, assim, isso aqui não é intuitivo. É difícil explicar para quem não é da área de saúde o que, que é a tomografia. Mas isso aqui é muito simples. Isso aqui. O que, que é isso aqui? Quando você trabalha com odontologia, né, o pessoal da odontologia eles trabalham assim. Você pega a arcada superior, arcada inferior e faz um, uma projeção de uma cirurgia ortognática. Por exemplo, quando eu sorrio, o meu dente de baixo, os dentes de baixo são para frente, o dente de cima é para trás. Olhem vocês, sorri e passem os, os dedos. O dente de cima de vocês é para frente, a maioria, e o dente de baixo é para trás. O meu não, o meu de baixo é para frente e o de cima é para trás. Então, o que, que eles fazem? Para fazer a cirurgia, eles têm que corrigir isso. Eles têm que colocar o dente de, que está aqui, ó, o meu. Até parece que eu sou banguela. Dependendo do ponto de vista que você olha para mim, se eu sorrir, <risos> assim, vocês vão falar, ah, banguelinha. Por quê? Vocês estão olhando de lado. Vocês não conseguem ver direito meus lábios, como a maioria das pessoas. Se a maioria de vocês vira e sorrir, a maioria vê que vocês estão sorrindo. Eu não. Quem aqui assiste Stranger Things? Não tem o um rapazinho das pérolas lá? Ele tem mais ou menos isso, mas não é isso. Vocês podem ver, ele fala, não aparecem os dentes. Eu estou falando com vocês, não aparecem muito meus dentes superiores. É a minha característica. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam, o que, que eu teria que fazer? Eu teria que recortar aqui, jogar para frente, recortar aqui e aqui, jogar para trás, recortar aqui embaixo e jogar um pouquinho para frente. Mas eu casei, então não vou fazer essas coisas. Né, amor? Amor? Oh, tá aqui, Você oh, que tinha ido embora. Bem, só que assim, você tem que pegar isso depois que você faz a, a, essa abordagem e ver como que os dentes vão se tocar. Geralmente as pessoas faziam manualmente. Agora nós criamos uma situação que você pega e gera uma colisão baseada na é, gravidade totalmente digital. E funciona, mas funciona com muita força. E o pessoal começou a utilizar. Bem... Agora, rapidamente, como nós temos pouco tempo, eu vou falar sobre as parcerias aqui na Cidade de Natal. Que não basta você desenvolver um sistema, você tem que fazer com que o sistema seja útil. É a mesma coisa que você simplesmente escrever um artigo científico. Ah, escrevi um artigo científico. Não adianta escrever se as pessoas não usam. Certo? Bom, eu quero citar aqui o doutor Fernando Marinho, que está presente. Doutor Fernando Marinho, por gentileza. Ele é do IML, do, aqui de Natal. Nós ah, visitamos o IML, ele é perito oficial, odontologista, chefe do Núcleo de Antropologia Forense, e também diretor do IML, ITEP, RM. Ou seja, né? é raiz, não é Nutella, não. E nós estivemos lá, ele trabalha com as ferramentas digitais desde 2013, quando eu tive a honra de ministrar um curso na USP, ele era um dos alunos, né? hoje ele é muito mais do que o professor para mim. <risos> e é, na época a gente já desenvolvia a tecnologia, ganhamos como um pôster científico mais relevante. Ele estava na oportunidade e não só aprendeu a técnica, como desenvolveu a técnica e criou ferramentas novas. Então é uma parceria que a gente está mantendo aqui e eu espero que renda frutos. Né? Só está começando. Outra parceria. Crânio do Museu Câmara Cascudo. Hoje eu tive a honra de gravar duas matérias, uma com a TV... TV? Justiça, Câmara, alguma coisa assim. E a outra com a Globo local. Vai passar amanhã no Bom Dia RN. Se vocês puderem assistir, vai ser uma honra tremenda. Nós fizemos uma reconstrução de um crânio, descoberto em 1962, na Pedra dos Ossos, Serra do Ronco, município de São Tomé, Rio Grande do Norte. Ele foi descoberto pela antropologia do, Ministério, do, do Museu Câmara Cascudo, é de uma mulher ameríndia, uma índia asiática, né? o termo asiático, 18 a 20 anos. Mas o que foi legal nesse projeto? Foi a reconstrução? Não foi tanto a reconstrução. Foi a participação do pessoal do Câmara Cascudo. Por quê? Mais para frente, eu vou mostrar para vocês que tem uma documentação gratuita. Eles lançaram mão dessa documentação, aprenderam sozinhos, tiraram as fotos e eles fizeram esse crânio em 3D. Por quê? Porque a foto deles permitiu que a gente fizesse a reconstrução desse crânio. Então, eu vou citar aqui a equipe, que é o Dr. Moisés Siqueira Neto, Júlia Maia Batista de Faria, Anne Carolina Barbosa dos Passos e Luciano de Souza Silva, né, que participaram do projeto. O pessoal que a gente tem lá, nós somos Best Friend Forever, nós temos um grupo no WhatsApp, né, que a gente fala, faz muita fofoca e um pouquinho a gente fala sobre as reconstruções, brincadeira. E é, não parou por aqui, a gente vai fazer outras coisas, por quê? Rio Grande do Norte tem muita história, não só no... Contexto arqueológico, como paleontológico também. Ou seja, preguiça gigante e aqueles animais mais antigos. Já a gente. Já não, né? Não vai dar tempo, mas enfim, futuramente a gente vai falar sobre isso. E como que eles fizeram? Eu compartilhei com eles um protocolo simples de fotogrametria para crânios, eles seguiram o protocolo e conseguiram fazer a digitalização sozinhos, certo? A partir do momento que eles fizeram a digitalização do crânio. Esse crânio, ele não contava com uma mandíbula. Nós tivemos que reconstruir uma mandíbula baseada em é, bibliografia técnica de projeção anatômica. Fizemos depois a reconstrução dos músculos principais. Soltamos a pele. Certo? Soltamos aqui, ah, fizemos uma reconstrução básica. E o resultado final foi essa, essa face. Então... Digamos assim que essa é a potiguar mais antiga da história. Eu acho que não era potiguar porque o termo não é tão novo. né? Quando ela era viva, não existia esse termo. Mas, enfim, esse essa foi, foi o resultado. E graças principalmente ao, ah, ao trabalho do pessoal lá do museu que seguiu o protocolo. Mas qualquer pessoa pode seguir esse protocolo. Se você gosta ou acha interessante a reconstrução facial forense, você pode assistir, sei lá, o CSI, ou você pode aprender com uh, técnicas que estão disponíveis online. Nós escrevemos esse livro aqui, o Manual de Reconstrução Facial Digital, gratuito, é um e-book, você pode baixar, tá? e ele explana toda a técnica de reconstrução. E... Aconteceu uma coisa legal quando eu estava viajando para cá com a minha linda, maravilhosa, salve, salve, esposa. É, eu tenho um problema seríssimo. Eu não sou um bom turista. Eu não consigo sentar na beira do mar e ficar olhando o mar. Eu começo a passar mal. Eu tenho que estar tá mexendo no computador, eu tenho que estar tá lendo alguma coisa, eu tenho que estar tá lendo um livro, eu tenho que estar tá escrevendo, eu tenho que estar tá pensando numa possibilidade de parceria. né? E quando eu estava vindo para cá, eu terminei um livro... E eu vou lançar esse livro aqui agora. Né, oficialmente, digamos assim. Que é a documentação oficial do Orthogon Blender. Inclusive, tem ISBN. Tá? Se vocês quiserem baixar, tem o ISBN, vocês podem citar. Ela tem só 96 páginas, porque é a primeira, mas já vai aumentar bastantão. E é uma honra poder compartilhar isso com o pessoal, porque... Eu, me considero um mercenário capitalista. Eu adoro capitalismo. Eu acho que o capitalismo é fartura. As pessoas criticam o capitalismo, mas é a coisa mais linda, maravilhosa e sexy que o ser humano desenvolveu. Porque permite com que você cresça socialmente sem estar numa casta. Né? Que é o que acontecia até muito tempo atrás. E é, essas ferramentas, o Blender... Esse livro, essas técnicas, elas são abertas. Qualquer pessoa pode utilizar. O Orthogon Blender é gratuito. Eu desenvolvo ele gratuitamente. O pessoal fala que eu sou imbecil. Fala, ah, você é idiota. Você desenvolve um programa e dá de graça para os outros. Talvez o imbecil não seja eu. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Eu não conseguiria dar aula para... Claro, não vou dar aula para os 7 bilhões. Mas para os milhões de técnicos que possam utilizar esse programa, nunca na minha vida. Então, eu tenho um mercado para dar e vender. Eu quero que as pessoas baixem gratuitamente, que utilizem. Ah, mas vão roubar de você. Foda-se. Roubem à vontade. Tem gente no mundo para todo mundo utilizar essa tecnologia. Eu quero que as pessoas façam isso. Quero que utilizem essa tecnologia. Eu quero que tenham acesso, assim como eu tive, ao Blender, né, que é o programa básico que permitiu que eu utilizasse a estrutura dele e criasse uma coisa que o Blender original não permitia. Imagine se as pessoas começarem a pegar o Orthogon Blender e criar uma coisa que o Orthogon Blender não permita. Quem que vai ser beneficiado? Nós vamos ser beneficiados. A sociedade, o capitalismo, as pessoas que não gostam do capitalismo, todo mundo. Né? Então, pessoal, é isso que eu deixo para vocês. Uma mensagem de motivação, de coach, coach, né? <risos> e vou deixar aqui os contatos CiceroMorais.com.br Para baixar os livros gratuitos Para ter acesso a todos os programas e, e projetos que eu já participei Aqui é o meu e-mail Contato Pode xingar pode. Aqui é corpo fechado Por favor Antes de xingar Vão lá no, no, no Facebook Dá uma curtidinha na página e quem quiser entrar em contato muito direto, aqui está o meu WhatsApp. Tá? Eu tenho o maior prazer de compartilhar a informação. Se alguém tiver um projeto legal, quiser utilizar o Ortogon Blender, viu alguma possibilidade, fique à vontade para entrar em contato. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado e um grande abraço.